Também e outra vez a, dela, é a minha avó dela, que vinha com um dos pequenos, do nós chamámos do Porto Seco, é de Carol ao Monte, e tinham muitos terrenos para lá que trabalhavam, eram muito boas as batatas e para o que era o que a gente podia, Aqui em geral, todo mundo tinha terrenos lá. Então a avó diz que vinha de lá com um dos, dos, dos pequenos no carro das vacas e trazia, dizíamos nós, as vacas sem assim, dianteira, porque as vacas sendo mansas, a gente vinha atrás. Não era preciso de com elas agarradas, está então, a perceber? ela vinha com as vacas e o lobo vinha atrás dela, então o meu avô dizia, vinha para comer a, a criança, calha não era, mas então ela disse que o lobo vinha, aquilo era uma calçada e subia, não era que subisse muito, mas subia, então meu avô diz que ela que vinha, como é que se chamava a avó? Joaquina. Joaquina. Diz que vinha, então, e que vinha na frente das vacas. E quando tal, que olhou para trás, para ver se a criança vinha bem... Criança, sabe, se calhar de oito anos, Rú. E que viu o lobo eh, ao alcance delas, que era assim, ao escurecer. E, então, que chegou, que deixou as vacas e que passou para trás, para defender a, a criança, e, então, que batia com com o Paulo das vacas na calçada para fazer barulho e ele que veio atrás dela até aqui, onde havia gente, onde se avistava o lugar. E pronto, e são assim histórias que contavam. E depois, pronto, ao chegar ao lugar, sempre havia mais gente onde se via o lugar e eles ao lugar, que eu saiba, nunca ouvi Tinha histórias medo. que eles chegassem aqui, mas assim perto do lugar, diziam isso muitas, muitas vezes.